Fala galera, bem vindo ao vídeo Hoje vou mostrar pra, você, pra vocês Como fazer um canhão humano Isso mesmo, um canhão humano Não era é de TNT, não Eu tava sem nada pra fazer Aí eu vi isso daqui Tive alguma ideia de fazer um canhão humano Eu fui vendo como faz Esse foi o único teste que deu certo Eu não sei se vai dar certo agora Porque o meu último canhão humano Eu me perdi não consegui achar Aí esse eu acabei de fazer não sei se eu fiz do mesmo jeito ou não então vamos lá wow nossa já a altura que eu tô vai tô caindo tá travando muito então pessoal eu vou ensinar vocês vou tentar ensinar pra vocês como fazer um canhão desse daqui oh, até onde eu fui nem sei onde é que eu fui parar você faz um buraco no chão. Eu não sei exatamente qual é o comprimento e a largura, mas eu acho que pode ser assim. É, assim deveria estar bom. Aí cava assim com os dois blocos. Aí preenche tudo isso aqui de água, menos a parte aí de cima que é onde eu acabei de preencher. Não pode preencher só a parte de baixo que eu vou colocar um bloco ali pra desprincher. Pronto. Agora enche o TNT aqui do lado. Inverso. Eu só deixou um buraquinho no meio. Que é onde você vai ficar. E ó, você que escolhe as camadas que você faz. Aquele dali eu fiz duas camadas. Esse daqui eu vou demonstrar com uma, mas aí depois eu vou fazer vou ensinar a fazer com duas. Como aquele dali que eu tinha feito. Você pode fazer quantas você quiser. Mas eu vou ensinar só com até duas. Porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. E coloca um bando de redstone em volta aqui dos TNTs, dos blocos da TNTs coloca uma alavanca aqui, ativa a alavanca e vai pro lado que o lado e boom. esse foi só a primeira camada, tem a segunda também. Segunda que é aquela dali de cima, e que a TNTs uma cai na outra, que vai vai mais longe. A terceira camada eu nem sei o que fazer. É. Ah, e elas atendem Mas a segunda camada vou fazer aqui, vou fazer aqui nessa a segunda camada sem colocar aqui dois blocos colocar, vai colocando um bloco em cima da redstone para você ter os cálculos direitinho de como vai ser é só apertar com o botão direito na Redstone que vai colocar um bloco assim em cima dela Aí vai colocando aqui os blocos. Preenche todas as adições com blocos. Menos essa daqui. Agora faz uma outra camada de blocos. Só que seguindo essa daqui. se você errar um, um cálculozinho você pode explodir todo o seu canhão. Aí você vai. Vai colocando aqui essas camadinhas agora você quebra a camada aqui de baixo porque senão não vai dar pra você vir pra cá entrar você pode até quebrar uma parte uh, e entrar ali mas eu não acho que poderia valer a pena não acho é melhor deixar tudo quebrado em vez de fazer uma portinha e agora a gente vamos a gente vai... Ah, nossa, a gente vai... A gente... É, nós vamos colocar aqui uma redstone E um repetidor atrás dela levanta Mais uma redstone aqui E vamos fazer uma escadinha Até lá Deixa eu ver se já tá dando certo já redstone pode subir e vai preenchendo aqui pronto agora eu coloco aqui tudo de redstone não esqueçam de colocar aqui um repetidor que é meio que obrigatório porque se não todas vão ao mesmo tempo eu acho que não vai dar muito certo. Daqui de cima dá a impressão que os cálculos não estão certos, mas tá sim. Dá a impressão que tá fora do buraco. Mas tá no buraco sim. Aí você vai preenchendo o redstone em volta. já tá... Agora é só recarregar de TNT. Vamos recarrega de TNT aqui. agora vem pra cá ó deve dar uma trava deve, de... deve dar uma travação nós deve travar um pouquinho que porque tem um traps abertos também né? talvez deva deva travar um pouquinho agora ativa e venho pra cá pelo lado que você é lançado e quero ser lançado pra cá. Uou. onde é que eu tô indo caraca Oh. Oh, fui muito alto é fui muito alto mas não fui muito longe não né? não até que fui longe sim dali até lá até que fui sim então pessoal esse vídeo vai ficar por aqui não se esqueçam de se inscreverem de likes se inscrevam publiquem no canal por aí eu quero ch tentar chegar até 500 visualizações para entrar para uma network. E o meu próximo vídeo, talvez, não sei se vai ser, provavelmente, vai ser de um canhão de TNT. Provavelmente, ainda não sei, pessoal. Não prometo a vocês não, mas eu vou tentar fazer um vídeo de, de um canhão de TNT. E então, pessoal. Esse vídeo foi ficar por aqui, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Ah, é... sobre aquele vídeo da porta com senha que eu falei que eu ia fazer no é outro. Desculpa aí de né, ter feito um pouco depois do vídeo que eu que eu tinha feito o vídeo só falando que eu ia fazer depois. Aí desculpa aí que eu não ter feito. Eu só fiz agora. Então, pessoal, tchau. Eu...